É, qual que é o nome? Da, o, o Toby Orn, dentro do Overwatch é, Ela tem uma coisa muito bacana Porque ela, ela ergue escudos de proteção uh, nos, nos parceiros Dentro do Overwatch Ela tem um escudo próprio também E ela dá, é, ela dá pancadas Com um, um, um bastão Que se assemelha muito aos cacetetes Que a Polícia Militar de São Paulo usa Aqui nos protestos Então a galera tava querendo, tava querendo muito fazer Um skin dela, tipo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 Da Webidia na época, que estava uhum. precisando de alguém para assumir esse cargo de de Redisportes, como eu tinha tido contato em quase todas as pontas, desde jogador, narrador, fiz business dentro e tal, eles pareciam interessados Você o pra meio, elas. né? Exato. E, e aí, é, por uma infelicidade de destino, é, é, é, gerava conflito de interesse na época, não era possível que eu ficasse claro. com os meus projetos e ao mesmo tempo assumisse né, o cargo.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 então, ele falou que joga Hearthstone né? o meu namorado ele é super fã de Hearthstone ele joga todos os dias Hearthstone mas eu queria saber se você joga outras coisas competitivas também se tem outras ele coisas tava que você vibrando curte. aqui com World of Warcraft, <risos> <risos> então ele joga outras é, coisas assim. na, na verdade a minha experiência competitiva foi só realmente com